Depois de assistir esse vídeo aqui, duvido que você não consiga gravar todo dia. Fala, galera, Gui aqui e nesse vídeo eu vou dar uma sacada. São 5 dicas, são 5 dicas incríveis para você começar a produzir conteúdo, para você ter ideias, para você postar todo dia, para você saber o que você vai falar nas mídias sociais. Isso mesmo. São 5 dicas, 5 sacadas muito legais. E uma coisa interessante que eu gosto de falar, eu passo isso para os meus alunos, e depois disso você começa a desenvolver, vai ter um resultado muito bom. Primeiro de tudo, o que, que você quer fazer? Quando você tem uma ideia de postar conteúdo, você normalmente a gente trava assim, ah, o que, que eu vou postar na mídia social? Eu não sei o que postar, eu, eu não tenho ideias, eu não tenho conteúdo. E vai uma dica muito legal. Eu passei isso para um dos meus alunos esses dias. Comece a pensar, primeira dica, comece a pensar o seguinte, escreva 30, 30 eu, eu escreveria 50, mas escreva pelo menos 30 problemas que você já enfrentou em relação ao seu negócio. Exemplo, se o seu curso é de trader, sei lá, você tem um curso, de, você quer lançar um curso de trader, ou o assunto que você vai falar é trader, e você quer atrair pessoas relacionadas a isso. Quais foram os 30 problemas que você teve com esse assunto? Ou qual for, quais foram os 30 problemas que você teve com o seu tópico? isso mesmo você lista porque cada problema é um vídeo exemplo eu tinha medo de gravar vídeo então isso aí eu posso transformar em um vídeo de como eu superei esse medo ou você quer por exemplo aprender a cuidar do Instagram como conseguir mais alcance eu poderia gravar um vídeo disso é uma dúvida é um medo que eu tive é um problema que eu tive mas tudo tem a ver com o meu negócio agora suponhamos que você tem um negócio de coaching sei lá quais foram os 30 problemas que você mais enfrentou no começo e você começa a listar esses problemas para mostrar para as pessoas como, como elas podem enfrentar. Essa é a primeira sacada. A segunda sacada é a seguinte. Quais foram os 30 acertos que você teve na tua vida? 30 coisas que você fez que foram totalmente bem sucedidas em relação ao seu tópico. Por exemplo, eu vou falar de marketing digital que é minha área. Quando eu vou falar de marketing digital, o que eu tive de acerto? É um dos tópicos dos vídeos. Eu gostei muito, eu fiz muito network. Foi um acerto que eu tive desde o começo. Isso me trouxe muitos benefícios. Então eu posso gravar um vídeo falando sobre a necessidade ou a vantagem de ter network entendeu? qual a sacada? depois disso o que, que você vai fazer? você vai fazer esses 60 vídeos, são 60 conteúdos entendeu? 60 vídeos, 30 de como, quais os problemas você enfrentou e 30 de quais os acertos você teve depois que você pensar nesses 60 vídeos, você vai começar a postar todo dia ou postar com a frequência que você quiser e nisso vai te trazer audiência, aí a gente entra no tópico 3 qual é o tópico 3? a, a, terceira, a terceira dica dessa pra você é basicamente perguntar para o teu público depois de postar os seus 60 vídeos, você já vai ter gente interagindo com você. Então, se você perguntar para o teu público, você vai ter feedback da galera e vai saber exatamente o que você pode colocar ali para isso. Então, basicamente, a primeira dica é liste os seus 30 problemas, a segunda dica é liste os seus 30 acertos e grava tudo e posta tudo. Depois, você vai ter a audiência e você vai perguntar para a tua audiência, é a dica número 3, perguntar para a tua audiência como ou o que eles gostariam de ver no teu canal. E depois da dica 3, a gente vem com a 4, que é basicamente você analisar no planejador de palavras do Google. Você vai lá analisar quais as palavras mais procuradas do seu nicho, do seu mercado. Você pode começar a analisar ah, desde o Suggest ou o Keyword Planner. Procurar as palavras-chave mais ditas no YouTube, etc. E gravar vídeos sobre aqueles tópicos relacionados ao seu assunto, viu? Lembre sempre de falar do seu assunto. Se você fala de marketing, você vai falar de marketing. Se você vai falar de dropship, você fala de dropship. Se você fala de Instagram, você fala de Instagram. Se, você, se o seu tópico é coach, você vai gravar vídeos relacionados a coach, beleza? E aí vem a dica número 5. Mas antes de eu te contar a dica número 5, vou fazer o seguinte: aqui na descrição tem um link para uma mentoria que eu estou fazendo gratuita para galera que quer alavancar os negócios na internet. Que que construir um negócio na internet? Então, você clica aqui na descrição, vai lá e se inscreve, porque é de graça. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar isso e realmente não estou usando escassez aqui com vocês não. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar dando essa mentoria de graça, porque eu vou viajar, não sei como é que vai estar o fuso horário, tempo essas coisas assim. Mas ó, corre lá e se inscreve agora, porque ainda estão rolando essas aulas. E se não tiver mais rolando, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, dá uma olhada no link porque pode ter alguma informação interessante para você, beleza? Agora vamos para quinta dica. A quinta dica é o seguinte, comece a modelar os tops do teu mercado, então suponhamos você quer falar de coaching, vou seguir a mesma linha de raciocínio de coaching, você vai lá e vai pesquisar quem são os melhores de coaching, Jerônimo Thelmo, Wendel Carvalho, Bruno Giuliani, Tony Robbins, quem são os melhores? Vai analisa os melhores e começa a modelar eles, essa é a quinta sacada, começa a modelar os melhores, porque aí você já vai ter uma base de conteúdo, você já vai estar alimentando informações para a galera e isso são ideias que vão surgir do nada. Porque se você listar só as suas 30, os seus 30 problemas que você enfrentou no começo, você já tem conteúdo de verdade pra pôr. E se listar os 30 acertos também já tem muito conteúdo. São 60 vídeos. Se você postar um por semana, a gente tá falando de um ano já de conteúdo. Entendeu? Se você postar dois por semana, a gente reduz e etc, etc, etc. Só com as duas primeiras sacadas. Basicamente é isso. Então, ó. Se você gostou desse vídeo, já deixa o dedo no like aqui, marca um, algum amigo que está precisando saber essa informação, que não está conseguindo gravar, não está conseguindo ter ideias para produzir, e deixa um comentário aqui para mim, sincero, do que você achou desse vídeo, dessas sacadas, se você já conhecia ou não. E ó, um forte abraço e nos vemos por aí.